Mas lá para fazer porta e aí, galera, beleza? Hoje vai fazer para fazer o shopping. Roda a vinheta, ok? gente. primeira coisa que você fazer o basco ela é replicar stories, Eu fiquei Você vai em skins e tira um brown. Aí, gente, como foi sua loja, vai adicionar aqui um, um value. Clica aqui em value, aí vai fazer um value. Se clica aqui, vai lembrar como um cost. coste. Não é assim, né, meu Deus. Cost, assim. Então, gente, esses vou colocar... Quatro mil. Vai falar, lá, mas esses já que inicial vou colocar... Zero. Vamos ver se tá funcionando. Bora! Ok, né, Ok? Eu devo ter colocado alguma coisa errada. Ih, gente. Nunca façam isso. Vou colocar aqui o brown Skins. Senão não vai estar tá funcionando. Então, gente, então, vamos ver se tá funcionando. Zero sim. aí sim, moleque. Você pode comprar, fazer qualquer coisa aí, gente. melhor, aí, gente, hoje eu vou ensinar a vocês a como a, além da loja, vou ensinar como fazer e é. A fazer, como ver <risos> Gente, eu <morri> aqui <risos> Eu buguei <morri. risos> Então, eu vou ensinar a fazer vocês Como fazer outras skins Você vai pegar o mesmo modelo que eu vou deixar no link da descrição está tem clutch e esse daqui? Primeiro, vamos fazer a animação dele. Quer dizer, não. Gente, eu tô sem ideia pra vídeo hoje. É... Choro tipo Victor Magalhões. É... Hoje eu vou ensinar vocês... Ah, tá. A ah, como fazer... Ah, como melhorar fazer um melhorado? Um jump que é melhorado. É aqui, gente. Ué, vai, é? cadê? Gente, vamos ver se tem que estar deixar aqui pra. Hum, space. Vou colocar em replicar a história que é a gente não vai usar isso. Esse aqui eu acho que vou precisar. Gente, vamos ver as skins. Eu vou ensinar a editar o Jump Square também. outro parte. Kit. E, gente, não tem como editar o Jump Square, tá? Vamos ver aqui no kit. Ok, gente. Então, ó, se quiser. Gente, não tem jeito de editar, é editar... Hum, o trem aqui, então vamos botar isso aqui. Aí, gente. Além disso, vai ser editar o menu. Fazer o menu que você quiser. Gente. Aí, gente, você vai em intro. Então é você não fazer capítulos e, e você vai aqui Aqui ó Aí a gente tem menu, mas vocês podem mover E fazer o que quiser Isso eu acho que eu vou deixar para outro vídeo Mas primeiro Vamos clicar aqui em um grupo Faça dois nosso próprio mapa Aqui ó se você, você quiser grupar eles é com com o Lebondowski. Levo. Lacabox. Eu já me levo Sem ofensa, tá? Então vamos lá, né? Como eu esse o mapa, eu já volto. E mostra o vídeo. -mão. E aí, galera? Eu... Aqui a gente tá. A gente vai testar a porta inteira. Então, bora testar. Da porta. Pra colocar a porta. <risos> Bora deixar a porta. Vou fazer a porta. bom então gente, a gente vai depois de terminar aqui os já volto que vocês vão fazer e aí gente a gente vai aqui porque é só chapter vai o bot e apg isso e vai mudar aí apg você vai clicar em play spawn Aí eu ensino, tá como Chapter One. Vamos lá! Minhas versões, tá com tudo de vermelho. E o chão? Ok, já achei? Então, esse chão, eu, já... eu já vou colocar de marrom. Chapter 1 Não foi tão difícil assim não que? Foi impossível Né, gente, começar a fazer na mesa. Já volto. Fui. Quer dizer, não, já volto. pronto galera, então a gente vai ah, colocar esses modelos aqui em Chapter One. então gente aqui ó também vai ok tá tudo tudo pronto para colocar a ah, aqui aqui A gente passou aqui. Ih, esqueci da chave oh, amarela. Gente, esse chapter vai ser meu básico Agora, gente, para vocês fazer vocês fazerem aqui? Eu tenho que tirar foto aqui Desculpa, eu não estou fazendo gente, eu tenho que tirar foto aqui Boa Depois de tirar foto Vocês vão aqui Um chapter, você tirar o chapter 1 original. colocar... Vou fazer... Quer dizer, um outro que vem no kit. vai colocar chapter 1 aqui em chapter 1. Uh, vou tirar esse daqui Ok, vamos ver se está funcionando. Mas antes, vocês aqui matem, matem bot e votem. Aqui okay, escrito, Tão pizzaria e aqui, gente, vamos colocar a imagem. Vamos aqui escolher aqui o arquivo, mas que não tem desligado. No 34 anos, vídeo aqui, criar. Vamos ver se vai dar certo. Tá aí, deu certo. E tá tronco que sumiu? Será que deu pra carregar. Aí, tem essa imagem Então gente, vou testar, ver se tiver funcionando. eu vou encerrar o vídeo Esteja funcionando Pelo amor de Deus Ok, a gente já testou shopping Já tá aqui O Pokémon. Vi Travou, gente. Vou deixar sem mais meus cidades. Pronto, agora eu esqueço que tem que Coloca... tem que deixar invisível. Dê certo! Pelo amor de deus! Ué! Essa eu não entendi. Será que eu estraguei tudo? O novo, gente, tá bugado. Tem por que bugou, gente? Me explica. Será que foi tanto demais que eu coloquei, gente? Ah, tá. Tem que esperar loading Eu acho que tem que esperar lo... Carregar. Eu acho. Eu acho. Vamos ver, né? Gente, vamos ver essa merda de Bug. Ah, deve ser um Entende? acho que eu entendi, mano. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora sim, que eu tinha apagado o trem, né? Aí, Matheus, você, você vai me cometer burrice? Dá nisso. Burrice, que não tá ficar regando. Já eu avisei, eu tinha... Uh, isso vai dar certo. Gente, eu amo vocês, vou gravar vídeo pra vocês passei. Pizzaria. Aí sim, moleque. Desculpa aí. Deixa invisível, invisível. Não vai estar tá visível, não invisível visível. E vamos lá, né? Cadê o Lop? Será onde a gente vai nascer? Game Story, já tá, já tá aqui o Brown, o Trax. Eu consigo ter o Brown. Se vier não certo, eu tô muito feliz. Botar yeah! tá, chapter 1, pizzaria. Até uma pizzaria é básica, é básica. Só pra dizer que é básica essa pizzaria. No próximo episódio, como vocês verem, vai tá tudo modificado na pizzaria. Vamos lá. Tem que ter dois places pra ser pirita, papi. Que é ter seis loca Então vamos lá, né? Yeah! Tem que corar tudo. Mas tá é subindo. Vamos ver se vai funcionar, porque 41 minutos de vídeo. Eu vou ter que cortar muita coisa. Ok, gente. Depois eu vou testar com meus amigos aqui. Espero que se vocês tenham gostado disso aqui, não? Agora vamos testar, né? Então vamos lá pizzaria. Eu faço mais skin, vai estar tá tudo mudado, gente Então, vamos lá Mapil colocar bot Essas coisas, tá? I need that bot I need that bot isso Aê! Não se eu poder escapar, fazer tudo. Certo. Então, gente, o bicho tá me perseguindo, então agora é só fugir. Ai! Gente, eu não quero morrer, vamos tentar escapar junto com vocês. Gente, a potes não tá funcionando, então vamos testar aqui. Eu vou rapidinho. Deixar invisível. Vamos ver se é isso mesmo que tá faltando. Gente, então vamos lá, né? les eu tá? que eu esqueci, né? Gente, esse vídeo tá cheio de erro já volto. Ai, gente, acho que finalmente vai estar tá funcionando. Não vê é se vai funcionar. Deixa eu estar na chip. Pode ser. gente, eu estava sem dar o vídeo e vou cortar algumas partes aqui. Não, muito é bom. Já não se está funcionando. Vamos ver se está funcionando, né? Ah, pode sair essa porta. Essa eu só não entendi da minha. Corre, corre! Bora, será que é a, próxima... a última vez eu morri? Quase. Uh! Esqueci de atravessar, mas não mata, eu sou animal, burro, anda. Não precisa abrir a porta, porque isso é besteira, tá? Só atravessar. Boa lógica, hein, Roblox. Nem Roblox, você tem que arrumar suas lógicas. Olé, e se isso jeito, é tá fraco? Tem jab que tem zil, pisquer, né? A ah, é escapete pronto, tá. Fraco. A gente vai pegar esse chapter 1 E vou fazer a parte da frente Pronto, agora se fazer as árvores e pronto. O é que você vai fazer agora? Será que tem lá um, e pronto? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou editar o vídeo agora. Fui!